que já era bom, hum, agora está melhor ainda, esse é o pensamento da Uber após finalizar alguns testes no seu novo aplicativo, ativando uma funcionalidade que digamos que hum, pode melhorar como também pode mudar merda nenhuma, mas é aí que tá, será que para nós motoristas tá bom mesmo? Quer saber do que eu estou falando? Assista esse vídeo até o final e vem comigo! Fala aí, Drivers! Se você não me conhece, prazer! Meu nome é Lucas, motorista de aplicativo e empreendedor desde o ano de 2017. E no vídeo de hoje, eu quero comentar sobre essa nova tela de chamadas que a Uber fez na última atualização que teve aí no aplicativo e estava testando em seus motoristas em algumas cidades tentando ali criar o melhor aplicativo visto que eles já estão sendo pressionados pela 99 Play driver que já está levando boa parte da fatia do bolo isso meu amigo tá incomodando demais eles que tinham todo o monopólio ali da mobilidade urbana na mão deles mas convenhamos foi até preciso essa concorrência até um pouco desleal na questão de tarifas para melhorar algumas coisas que já eram para ter sido feitas há muito tempo o que eu não concordo é esse negócio de concorrer preço né? mas fazer o que? enquanto houver livre mercado ninguém no governo para nos representar, vamos continuar sofrendo nisso, mas continuando pois esse não é o foco do vídeo, a Uber vendo ali que os seus tão preciosos motoristas estão migrando para outras plataformas que se mostram mais atrativas, começou a parar de criar novas funcionalidades e começou a copiar da sua concorrência para não perder mais ainda o mercado dela, igual a 99 fazia no começo, copiou tudo que eles tinham e colocou um preço mais baixo. E a Uber, nessa última mudança que eles fizeram, eles mexeram agora na tela de chamada deles, que por sinal, ficou mais ou menos bom no meu ponto de vista. Claro que poderia melhorar muito mais, mas agora podemos saber quanto vai valer cada corrida, o tempo que vamos gastar nela, o local de embarque exato e uma estimativa de desembarque ali, que nem a gente já recebia um tempo atrás. O que eu não achei certo é que, continua não mostrando a foto do passageiro, continua não mostrando se o passageiro é frequente ou não, a forma de pagamento e o local exato de desembarque, continua ali mostrando zona sul, bairro, eu particularmente acho que tem que mostrar o local exato para que o motorista se sinta mais seguro no local que ele vai desembarcar o passageiro. E uma coisa que está me incomodando muito nessa nova tela de chamadas é que não está mostrando o valor exato da tarifa dinâmica eles estão escondendo da gente meu como pode ao invés de melhorar a tela de chamada agora eles estão escondendo da gente olha cada dia é mais difícil mas vamos torcer para que eles continuem perdendo o mercado ali e que eles resolvam continuar atendendo a nossas reivindicações antigas que a gente sempre pediu a ah e uma coisa que todos sabemos é que todas as mudanças que eles fazem é com o carro andando eles sempre nos utilizam como um cobaia ali dos testes deles principalmente em cidades pequenas para aí sim espalhar para as maiores e no caso em algumas cidades esse novo formato já está de forma definitiva pois os testes deram certo conforme esse meio que eu vou colocar aqui ao lado você pode ver que eles estão dizendo que muitos motoristas aprovaram e que será agora de forma definitiva essa tela de ganhos agora pausa aí se você quiser ler o e-mail todo e eu costumo dizer, olha, continua sendo só surpresas e incertezas <risos> mas esse é o vídeo de hoje eu queria mostrar para você a nova tela de ganhos e eu quero te fazer uma pergunta você gostou dessa mudança? Para você, o que mais precisa mudar nessa tela de chamadas?